Mais uma semana com gêmeos na liderança, então vamos lá, vamos saber aqui como está o momento de gêmeos e qual mensagem precisa ser transmitida. a carta do amor. Ok. E vamos cumprimentar com esse outro tarot. Então, vamos lá. Vamos saber qual mensagem está relacionada com essa carta do amor. Gêmeos, o amor em si é arriscado, porque tira você do que é confortável, conhecido, te levando à expansão, um degrau acima. O amor eleva, torna tudo belo e movimentado, porque o amor é fluir com a vida, se sentindo parte dela. E é preciso muita coragem para embarcar nessa entrega, se definindo do ego. Você pode estar nesse conforto da não entrega, mas dentro de você tem esse impulso de querer buscar mais, de viver algo publicamente apaixonante. E isso nem sempre é o amor de relacionamentos. Pode ser o amor pela vida de quem está sentindo a fluência divina. É como se você estivesse se modelando, passando por momentos isolados, como uma semente que está guardada no conforto, mas não é tão confortante assim. Pode ser para quem vê de fora, você que está lá na terra vivendo uma solidão um escuro, um trabalho interno, algo que ninguém vê, saiba que é tempo de subir. É o tempo de mostrar os seus resultados, é o tempo de deixar de ser semente e mostrar ao mundo para o que você veio. Ser semente é confortável para os outros para você que sente a terra sobre você, te tampando, sem você ver saída, esperando resultados que nunca chegam, em uma espera torturante de quem não sabia se estava fazendo certo ou errado, mas seguia arrumando aqui, limpando ali, desejando aqui e enxergando ali. E agora esse crescimento já está chegando na superfície, está subindo. A raiz está forte de novo e aprofundada. Você já não é mais semente. Sua casca rachou, você está se abrindo a novas possibilidades. E isso é algo visível, que logo as pessoas vão notar. Como uma flor que está aberta... Exalando perfume, beleza, encanto e uma energia muito boa de encher os olhos. Haverá ou já está acontecendo de você estar vivendo uma profunda harmonia. Como alguém que foi lá no fundo do poço pegar impulso e voltou com tudo duas vezes melhor. É o momento de viver algo realmente estruturado. Você não perdeu a felicidade, ela está chegando agora. Tem um clima amoroso no ar. Você sendo notado ou notada, elogios aparecendo, você está vendo que o seu potencial nunca foi embora. O tempo não passou para você, em questão de realização. E a felicidade está batendo em sua porta. Sabe aquelas manifestações que você desejou enquanto estava no casulo? Elas estão começando a aparecer. Você está chegando perto de manifestar cocriações. É o ouro sendo entregue a você, gêmeos. Olha aqui a carta Rei de Paus. Você com uma poderosa conexão, seguro de si, do que conquistou e vem conquistando, do lado espiritual que você conheceu e te fortaleceu, e as realizações amorosas que vem acontecendo, te dando um ar de. o um momento de alívio chegou, é real. E essa leitura mostra para você se manter assim, nessa disciplina que você está com toda essa bagagem de percepção que você obteve ao longo do caminho, mesmo que pareça frieza de quem não abaixa a guarda, de quem não se deixa levar por coisas pequenas, desnecessárias é você se manter firme, de bem com você. Nesse novo estado de paz que você se encontra, olha a carta do sol, esteja sempre nessa direção da luz, sentindo o calor do amor, da alegria, da paz e da renovação que o seu momento se encontra. De modo que as sombras, dificuldades, tristezas, o poço fundo que um dia você caiu, estejam cada vez mais longe do seu caminho, como obstáculos que um dia você passou, mas ficaram para trás. O que você ganhou, está ganhando ou vai ganhar, não se compara com aquilo que você perdeu. O fogo destruiu em cima, mas as raízes, a base está intacta. E brotando de novo, continue vibrando no amor, na gratidão e cuidando de você. Que a vida está todo vapor, fazendo a parte dela a favor de você. E vamos trazer também uma mensagem final do oráculo. Então vamos lá. Já caiu aqui a primeira cartinha. E vamos trazer mais uma. E já pulou aqui a carta da Nostalgia. Torre novamente e a carta da Nostalgia. Torre, desconecte-se e relaxe um pouco. Você ainda está com foco no que deu errado. Ou no que possa vir dar errado, por tudo que você passou. Mas está na hora de gêmeos acalmar a mente. Se desconectar um pouco dessas ideias de tudo que aconteceu, ou de tudo que possa vir a acontecer de errado, e relaxar um pouco, tomando um chá, comendo alguma coisa que você gosta, fazendo um exercício, alguma coisa que te distraia, que te acalme, porque você está dando certo, você está caminhando bem, tá fazendo certo por você. Você não vai cair naquela situação de novo. Porque a sua consciência aumentou, sua vibração mudou. E a próxima carta da nostalgia, foque no aqui e no agora. Você pode estar sonhando muito, imaginando muitas coisas, ou voltando lá atrás, pensando em como tudo seria se tivesse dado certo naquele momento? Mas acontece, gêmeos, que quando você faz isso, você abaixa sua vibração e não se dá a chance justa para você ser feliz agora. Aprimore a sua realidade, não a sua imaginação. Focando em tudo que você tem, em tudo que você já conquistou. Pode ter perdido, mas você conquistou, você teve a oportunidade, você viveu aquela oportunidade. E passa a, a enxergar o passado como algo maravilhoso que você passou. Não importa o que a oportunidade perdida, o que você perdeu, os momentos de dificuldade... É o momento para você imaginar só daqui em diante. Fazendo técnicas, cocriações, relaxamento, coisas que te agregam daqui para frente. Vamos imaginar nesse relaxamento como será a sua vida daqui em diante. Vamos vibrar nesse amor que está acontecendo, nessa nova energia, nessa luz que está entrando e seguir em frente cada vez mais, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!